Boa noite, bem-vindos aqui ao sofá da Vila Meu nome é Késia Vila Mil, eu sou obstetra do Instituto Vila Mil E hoje estamos aqui para falar sobre gravidez de alto risco Elizabeth, bom dia, Grace Então nosso tema hoje é gravidez de alto risco você sabe o que é uma gravidez de alto risco? Vamos hoje falar, tirar as dúvidas das mulheres. O que é uma gravidez de alto risco? Se é uma mulher que tem alguma doença, se é uma mulher que desenvolve alguma doença durante a gravidez. que faz uma mulher ter uma gravidez de alto risco? Quais são os cuidados que devem ser tomados? Como que é o parto de uma mulher que tem uma gravidez de alto risco? Se pode ter parto normal ou não? Como deve ser o acompanhamento desse parto de uma mulher que tem uma gravidez de alto risco? Você tem algum cuidado especial durante o parto? Como é que é o pós-parto? Quais são as principais doenças que fazem com que a mulher tenha uma gravidez de alto risco? Então é isso que vamos falar aqui hoje. Vocês podem enviar as dúvidas de vocês. E eu vou estar com a doutora Luciana, que já entrou aí, né Luciana? Obrigada por estar aqui conosco, a Luciana é especialista em gravidez de alto risco e ela vai estar aqui hoje comigo para a gente conversar sobre esse tema. Então, gravidez de alto risco é aquela gravidez em que durante a gravidez a gente já descobre diagnostica alguma doença. Então, Dra. Luciana, você tá, tá aí? Gisele já entrou, Clarice, doutora Lorena, Oi, doutora Lorena, Lorena, Joelma, Thaís, Cris, Débora, Thaina, Carolina, Gislene. Olá, doutora Luciana. Oi, Oi tudo boa bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui na nossa live, mais um sofá da Vila. Você que Obrigada é especialista convite. em gravidez alto risco. E agora tem uma surpresa para contar. Quer contar a sua surpresa? Hum, pode contar. Então, a Luciana também está grávida. E não é uma gravidez de alto risco. <risos> então, gente, a Luciana é ginecologista do é a mais nova integrante aqui do nosso time do Instituto Vila Mil. E ela veio exatamente para ocupar esse lugar aqui de especialista em gravidez de alto risco, é uma das especialidades dela, né, ela acompanhou ali durante alguns anos, o ambulatório, né, a, a, a equipe de gravidez de alto risco do Hospital Sofia Feldman, que é um dos maiores hospitais aqui de Belo Horizonte, e ela hoje vai estar tá aqui para responder as dúvidas de vocês. A doutora Natália, doutora Gisele, muito obrigada por estarem participando aqui com a gente. Então, a gente quer estar aqui respondendo vocês. Então, primeiro, é uma dúvida muito comum que as mulheres chegam e falam, é assim, doutora Luciana, eu estou com mais de 35 anos, né? Eu já sou uma grávida de alto risco, né? Você tem mais de 35, Luciana? Tenho, por isso que eu Então, então você gente... é uma grávida de alto risco? Pois é, é... Essa questão da gravidez de alto risco, né, ela foi separada dessa forma, né, enfim, algumas questões, algumas características da mulher, né, algumas, algumas coisas do passado da mulher, ou algumas condições mesmo de saúde dela foram selecionadas, enfim, para colocar as grávidas nesse grupo de gravidez de alto risco, né. E por que isso? Para deixar justamente o obstetra mais atento e algumas vezes vai precisar fazer alguns, alguns exames a mais, enfim. Então, é justamente para isso, é para ligar uma luzinha amarela ali na cabeça, na cabeça do obstetra para deixar ele mais atento. A gestação acima de 35 anos, realmente ela tem é, alguns riscos, né? Então, existem riscos que são aumentados quando a mulher tem mais de 35 anos, né? É, isso gera uma ansiedade muito grande nas mulheres, porque a gente sabe que hoje em dia... É, a gente está engravidando cada vez mais tarde, né? Então a gente tá aí focada na carreira, focada em outras questões e cada vez postergando mais a, a gestação. E a medicina tá permitindo que a gente faça isso, né? Então tem a, a, a congelação de ovos, enfim. E aí fica nessa angústia, nossa, mas eu vou ser, eu vou ser grávida de alto risco? E eu mesma, sabe? Eu, eu sabia que eu ia engravidar mais tarde. Então eu ficar pensando, gente, então você vou ser alto risco, né? é mais chance de... Enfim... Aumenta risco de, de diabetes gestacional, de pré-eclampsia, enfim. E de algumas outras questões. É, sim, então, de certa forma, existe um risco. É, aumentar um fator de risco, né? para algumas outras questões. Mas não significa que vai ter, entendeu? Então, é, eu acho que a questão é justamente essa. Porque você fala, grávida de alto risco. Aí você taxou a mulher ali aí ela fica muito angustiada com aquilo. É, mas não... Nesse, né, nessa, nessa questão dos 35 anos Não necessariamente com esse peso todo né? Seria mais mesmo Um, um aumento ali Do risco, mas não significa que vai ter então, em teoria sim, né? Eu sou uma gestante de alto risco, é. mas por enquanto ainda sem sei. Quer dizer que estatisticamente, se a gente pegar o grupo, por exemplo, se a gente pegar 100 mulheres com 20 anos e 100 mulheres com 35 anos, no grupo das 100 mulheres com 20 anos eu vou ter menos diabetes, por exemplo, do que no grupo das 100 mulheres com 35 anos, certo? Certo. Se forem todas do mesmo biotipo, né? Certo. Sim, mas se eu pegar 100 mulheres obesas com 35 anos e 100 mulheres... Não, sem mulheres obesas com 20 e 100 mulheres magras com 35, eu vou ter muito mais diabetes, nas né? 100 mulheres obesas com 20. Com certeza. Então, é <risos> importante as mulheres... Eu falo muito isso com meus pacientes. Eu falo assim, olha, eu prefiro uma mulher saudável com 35 do que uma obesa que não se cuida, que não vai, né... Com convite. Exato, é. com certeza. Agora, uma coisa muito importante, gente, é o risco de doença fetal, de cromossomopatia. Isso não tem jeito. É. <risos> né? O risco do seu bebê ter um defeito é realmente da idade do óvulo. Isso você pode ser a mulher mais saudável, fazer esporte, alimentar bem. A idade do seu ovo é a idade do seu ovo Você pode ter a pele maravilhosa, sabe? Mas a idade do seu ovo não vai ficar jovem. Seu ovo é. não rejuvenesce, não tem jeito. Então, assim, a chance do seu bebê ter síndrome aumenta com a sua idade de qualquer jeito. E a, a chance de ter aborto também aumenta com a sua idade de qualquer jeito. Agora, a chance de ter préclâmpsia, diabetes, essas coisas, a gente consegue manuseando com melhoras, né? Suplemento vitamínico, com outras coisas que a gente, por exemplo, né, Lu? Para hum. diabetes, por exemplo, o que a gente pode fazer para a gente diminuir a chance da mulher ter diabetes na gravidez? Exercício físico antes e durante a gestação. É onde que uma... a ânsia da mulher quer, quer engravidar. Doutora, eu quero engravidar, mas minhas amigas tiveram diabetes, minha mãe teve na gravidez. O que eu faço para diminuir minha chance de ter diabetes? Exercício físico e alimentação saudável, né? Acho que isso, é, no caso de diabetes especificamente, é, não, não tem dúvidas de que é isso que vai ajudar no, na Comprovado prevenção. Comprovado cientificamente. Comprovado é. cientificamente, inclusive o... Eu tenho até as, porcent... eu, eu, eu, é, tenho até as porcentagens para te falar, antes da gestação 42% a menos e durante a gestação 38% a menos de chance, sabe? Então o exercício físico ele é muito eficaz, ele é muito, muito importante de ser feito. Então, para várias... É né? várias a gente vê isso. A gente consegue setorias... diminuir esse risco. Sim. É um risco que a gente consegue manusear ele. Sim. É um risco prevenível. É uma doença prevenível, gente. É né? isso que dói meu coração. É uma doença prevenível. É um controle primário, né? Que a gente fala, né? É saúde, prevenção primária. São hábitos de vida, né? É aquilo que a gente faz em casa. A gente vai na consulta, a gente toma um remédio, enfim, que o médico prescreve, mas... São os nossos hábitos, é o que a gente faz no dia a dia, é que, que são esses hábitos de prevenção, né, Essas, esse cuidado primário aí de... Porque a mulher, às vezes, muitas vezes preocupa assim, ah, eu tô com diabetes gestacional e agora a gravidez é de alto risco. Gente, o ideal seria você, antes de engravidar, quando a gente vai naquela consulta pré-concepcional, que a gente já orienta ali, olha, vamos fazer aqui né, um cuidado dietético, tananã, tananã, pra você já fazer uma prevenção da pastoral gardese, não ser de alto risco, né. Uhum. E quando a gente faz essa prevenção, a gente tá pensando na sua saúde, na saúde do seu filho também. Sim. A Luciana, puxar a sardinha para Luciana, da Luciana assim, né, porque ela, deu muito orgulho dela, porque ela já chegou, olha, já emagreceu, já com sociedade física, se alimentando bem, carrega sempre a bolsinha. Ela engravidou Sim. de primeira, super Sim. saudável, um orgulho, a Luciana, assim maravilhosa. Então, assim é, é isso, gente. Assim, eu sei que todo mundo fala assim, ah, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu como fora. Eu sei, gente, é difícil. A vida de mim não tá fácil pra ninguém, tá? Não, não tá fácil pra ninguém, mas a, a gente, como médico, a gente tem que repetir o um mesmo beabá pra todo mundo, mas tudo bem, Kézia. Aqui eu engravidei, não fiz dieta, mas eu queria dar mesmo, e agora eu tô com diabetes estacional. E aí, me conta, o que, que é isso? Bom, então, diabetes gestacional é a diabetes mellitus, né, que, que acontece na gestação. O que é mellitus então, primeiro? Não fala essa linguagem não, que ninguém sabe o é que é mellitus. É o nome da... É... <risos> Será que vem do mel, né? É porque tem dois tipos de diabetes, gente, a gente vem do Tem a, Tem a diabetes... É incípitos, né? E tem isso. a diabetes. E a tem dois tipos de diabetes. Isso. Lá é pra, pra diferenciar os tipos da diabetes. A mélitus é a que dá problema no pâncreas. Por isso que chama mélitus, tá? Entenderam? <risos> e, então, então é, a, é a diabetes que acontece na gestação, né? A gente conhece. Existem outros dois tipos, né? Que é, tipo, existem vários, né? Mas os mais comuns. A tipo 1, que normalmente é na pessoa mais jovem, que vai ter que usar a insulina desde o início. E a tipo 2, que é na, na pessoa mais velha, né? Assim, mais velha, entre 40 e 50 anos, talvez um pouco mais obesa, que é mais, o, mais, é mais metabólico, né? Então, a diabetes gestacional, ela é aquela diabetes. Basicamente, né, vai ser o aumento do açúcar no sangue. Então, o nosso corpo ele tem dificuldade de digerir ali o açúcar, tem dificuldade de pegar o açúcar do sangue e levar para as células, para a célula usar isso nas suas, nas suas funções e tudo mais. Então, o açúcar no sangue ele fica aumentado. E durante a gravidez, isso na diabetes, né? E durante a gravidez, a gente sabe que o sangue da mãe é que vai para o neném. Então, ela nem que vai ter um, um, uma oferta de açúcar muito maior, então, mais chance dele, dele crescer de forma aumentada, né? de forma que não é saudável. Tem a macrosomia, né? que é o aumento do, do peso, que fica acima do percentil que a gente espera. E, bom, enfim, e por que que acontece? Né? A diabetes gestacional ela pode acontecer. É, ela pode ser diagnosticada no início da gravidez, na verdade, então era uma alteração metabólica que aquela mulher já tinha antes de engravidar, ou a clássica mesmo, ela vai ser diagnosticada após as, as 24 semanas, e é uma alteração hormonal ali, da, dos hormônios que a placenta produz, que vai é, mudar ali o metabolismo do açúcar no corpo da grávida. É, é uma pergunta muito comum, né, se a pessoa que tem diabetes gestacional ela vai ficar diabética, não vai, tá, gente? Em geral, as mulheres voltam com o metabolismo normal após 42, 42 dias, né? Ou as seis semanas. E... É um fator de risco para ter a diabetes no futuro, né? Mas não significa que vai ter. Em geral, fica normal. Uhum. E, e... isso traz muita angústia, né? Todo, quando a gente tá grávida, todo o exame que a gente faz e que dá alguma alteração, dá muita ansiedade, né? Dá muita angústia, assim. Ô oh, e... mas olha só, o neném ganhar muito peso, não é bom? Ele vai ficar gordinho, vai ficar fofinho, é bom, não é não? Não, não é bom, ele ganha peso... Por quê? Na... Ele ganha peso de uma forma que não é saudável, né? Então, quando nasce, ele tem mais chance de ter é, hipoglicemia, então ele já tá acostumado com aqueles níveis de, de açúcar muito grande. E é ele, só quando... ficar dando muito açúcar pra ele depois, né, é não? É, uai. <risos> junta ali no... Não, não pode, a gente não deve dar açúcar pro neném, isso não é, açúcar não é algo, é, não é um alimento saudável, né? Não é algo que a gente deve ter de rotina na nossa alimentação, muito menos de um recém-nascido, né? Um recém-nascido ele deve tomar apenas leite materno. Então, quando o neném da mãe diabética nasce, ele está acostumado com níveis muito altos de insulina e, desculpa, de, de açúcar no sangue, não consegue não, é, não consegue metabolizar aquilo ainda para regularizar e muitas vezes pode precisar de tomar fórmula ou enfim ter hipoglicemia, ter, pode ter dificuldade para respirar porque o pulmão ele não, não desenvolve adequadamente, enfim. Então não é aquele nem gordinho fofinho, é nem gordinho que não está saudável, né? então não é legal não. O que eu vejo é que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso né eu vejo que não consegue entender muito qual que é o problema da diabetes né tipo assim uai gente mas aqui o bebê né? é isso só, assim né o bebê vai, vai ganhar muita glicose né então aqui bom vai crescer vai ficar gordinho o problema é só o parto né tem que fazer o problema é só o parto que ele vai ficar gordo não vai passar não vai nascer de parto então vai virar cesárea então, é só isso o problema então a resolve resolve com cesárea né uhum. esse é um dos problemas né ele vai ficar muito gordo gordo, né? Vai ficar grande, vai ter uma descompensação da cabeça com os ombros, tem mais complicações no parto, além de ser muito grande, vai ter uma desproporção da cabeça com o ombro maior do que nos bebês que não, não são filhos de mães diabéticas. Uhum. E essa coisa metabólica aí que, a, que a Lu está explicando para vocês entenderem melhor, né, que ele fica sempre acostumado a ter altos níveis de glicose circulantes. E aí, quando ele nasce, não tem como a gente ficar mantendo esses níveis altos de glicose continuamente, porque ele não vai estar mais ligado no cordão umbilical E aí, ele começa a ter hipoglicemia. Essa hipoglicemia, a princípio, a gente controla, porque ele está no hospital, mas se não tivesse no hospital, o risco de um bebê que pode ter níveis é, né, importantes de hipoglicemia, seria ter convulsões, porque as células do cérebro são as células nossas que mais precisam de glicemia em níveis contínuos de glicose, se célula, essas células cerebrais ficarem em na gravidez inteira acostumadas a níveis altos de glicose e depois ele nasce não tem essa manutenção de níveis altos de glicose, tem risco tudo bem de glicemia e lesão cerebral. Então essa que é a preocupação maior que existe, e, além de riscos futuros para esse bebê. O bebê que nasce né, e passou... É, nasceu com é, é, o metabolismo dele dentro da barriga já descontrolado, essa criança vai ter risco de ter doenças metabólicas na sua vida inteira. Preocupação nossa não é só ali naquele recém-nascidinho, né Lu? É a hum. Preocupação é para a vida inteira desse bebê. Então a gente, a preocupação hoje do obstetra, gente, não é mais só aqui gravidez e nasceu. Né? A nossa preocupação hoje é com a formação de um ser humano para a vida inteira. Eu olho para um menino na barriga e imagino ele com 40 anos de idade. Uhum. Eu estava falando com um casal hoje, da importância do parto normal, da formação da flora, do microbioma, da prevenção de hipertensão, diabetes, câncer, a importância de passar no canal vaginal, do contato folha -pé, de amamentar da redução de incidência de doenças na vida adulta. Então, assim, a nossa missão, quando a gente fala de pré-natal, de um pré-natal adequado, nossa missão é na vida adulta do ser humano, né? Com Não certeza. É só... Né? E uma outra doença que eu acho que é bom a gente falar aqui, que são as duas doenças que eu acho que a gente mais trabalha, uhum. é a pressão alta, né, Lu? Sim. Você estava me falando hoje, uhum. na nossa conversa ali no WhatsApp, de uma paciente que você atendeu. Sim. Que teve, acho que pré-eclâmpsia, depois teve pressão alta, não foi isso? Foi. Ela, nesse caso específico, né, ela teve a pré-eclâmpsia, o que é uma coisa rara, foi após o parto. Então, durante a gravidez e internação no hospital, ela teve níveis controlados de pressão, não teve nenhuma alteração. Essa alteração veio depois que ela já estava em casa. Se sentiu mal e chegou no hospital com a pressão alta. Isso não é o mais comum da pré-eclâmpsia, né? Normalmente a pré-eclâmpsia vai acontecer durante a gravidez, mas ela pode acontecer também até no, na fase do puerperolina, né, nos 42 dias de pós-parto. É, é importante a gente dif diferenciar né, a pressão alta na gravidez da pré-eclâmpsia. Existem essas duas condições e a pressão alta antes de engravidar, né, que aí agora essa paciente que a gente estava falando, ela se tornou hipertensa após esse, esse essa pré-eclâmpsia que ela teve e agora ela está grávida de novo, então ela já já é uma hipertensa crônica que a gente fala, né? Ela já vem previamente com a pressão alta. Então, existem esses três tipos e cada um deles a gente vai é, conduzir de uma forma, né? O... Bom, então, falar um pouquinho de cada um. Uhum. A hipertensa crônica, né? A mulher que tem a pressão alta antes de engravidar, ela já começa a gravidez com um risco mais aumentado de ter pré-eclâmpsia, né? Quem já tem a pressão alta, é, já tem esse risco aumentado. Então, a gente vai durante o pré-natal, se tiver necessidade, né? normalmente vai ter é, da medicação para controlar essa pressão. A gente, a gente gosta de manter os níveis da pressão baixa, baixa assim, né? Normais, abaixo de, 3, de 12 por 8. E isso por quê, gente? Não só por causa da mulher, né, então níveis de pressão muito altos, eles são eles são perigosos para a mulher, né, pode pode dar um AVC, enfim, pode romper um vaso, né, aquela pressão muito alta, ela tem risco de, de, de dar, né? enfim, de romper vasos, mas para o neném também, porque uma pressão muito alta, ela dificulta o sangue de chegar ali no neném, porque ele né? vai chegando pela placenta, micro, micro vasinhos, enfim... É, e pode dar insuficiência placentária. Então o controle da, da pressão é muito importante. É, então durante a gestação né, de uma paciente hipertensa, as prioridades vão ser controlar os níveis pressóricos, controlar a pressão dessa mulher e prevenir a pré -eclâmpsia, né? Então hoje a gente tem medicamentos que a gente usa durante a gravidez para prevenir a pré eclâmpsia, que, são, é, que é ótimo, assim, que é uma, é, é uma forma de deixar aquela mulher um pouco mais tranquila em relação a isso. Além disso, então, a gente vai também controlar o crescimento do neném. Nesse caso, o nosso, a nossa preocupação é o contrário da diabetes gestacional. Lá que a gente não queria que o neném fosse muito grande, aqui é a gente controla porque ele pode ser muito pequeno, né? Então, o, a insuficiência placentária ela pode deixar, é, levar o neném até um crescimento restrito dentro do útero, que é o CIUR, né? Que, a gente, que é a sigla que a gente fala. Então. A gente vai ficar de ouro nos dois também, e Dessa dessa vez tomar conta do neném não ser muito piquetito. Uhum. Sim. É... E, e aí, como é que a gente sabe que é pré-eclâmpsia ou que é essa hipertensão? Isso. Aí é, a pré-eclâmpsia, bom, então aí beleza, pré-eclâmpsia é, pré é a pressão alta da gravidez. E ela aparece normalmente após, normalmente não, por definição, após as 20 semanas de gestação. Pelo, pela, pela fisiopatologia mesmo da doença. Então, uma pressão alta após 20 semanas, a gente vai pensar em pré-eclâmpsia. Mas pode ser também só a pressão alta da gravidez, que existe, né? Essa, a hipertensão gestacional, existe essa condição também. A diferença entre uma e outra... Bom, na verdade, a pré-eclâmpsia é uma doença sistêmica, né? Ela, ela, o que a gente vê é a pressão alta... Mas ela afeta os rins, afeta os vasos sanguíneos, afeta o cérebro, afeta a placenta. Enfim, é uma, é uma doença que vai afetar vários órgãos do nosso corpo. E, por isso, ela vai ter uma alteração, que é o que a gente usa para dar, dar diagnóstico, é, que é a proteinúria, né? ou seja, proteína na, na urina. Então, a mulher que tem a pressão alta e que não tem proteína na urina, a gente vai pensar que é uma hipertensão da gestação não é pré eclâmpsia e a mulher que tem a pressão alta e tem a proteína na urina a gente vai pensar que é uma pré eclâmpsia é, basicamente são essa, é essa a diferença a pré eclâmpsia é uma doença muito mais grave né é, a, dos órgãos que eu falei que ela comete comece também o fígado então pode acometer o fígado né então prejudica a metabolização ali de de, né, de do sangue de do, dos dos, das, das indicações e tudo mais, e a coagulação do sangue, né, então é uma doença é, que pode ser grave se não, se não controlada se não tratada. O tratamento definitivo da pré-eclâmpsia é o parto só que se ela aparece muito cedo na gestação, a gente tem que tentar controlar ali, né, os, os sintomas e as complicações pra gente conseguir chegar numa idade gestacional adequada para que ele tenha nascer, né, que a gente, a gente tem que sempre colocar na balança aí essa questão. Mas o, o tratamento definitivo da pré-eclâmpsia é o parto. Uhum. É, o que eu costumo sempre falar é que uma coisa não tem nada, nada, nada, nada a ver com a outra. Assim. Apesar dos dois terem a pressão alta, uhum. a pré eclâmpsia é uma coisa e a pressão alta é outra. Verdade. Né? Uhum. Eu sempre falo assim, olha, quando eu meço uma pressão alta no consultório, eu falo assim, olha, tem uma pressão alta aqui. Pode ser duas coisas. Pode ser hipertensão estacional, isso no papel. Ou pode ser pré-eclâmpsia. E tudo é só o que é o pior? Eu falei, pré-eclâmpsia é muito pior. Porque pressão alta é só pressão alta. Uhum. Pré-eclâmpsia é uma doença que pressão alta é só um sintoma. A pré-eclâmpsia não tem nada, a pressão alta é só um sintoma. A pré-eclâmpsia é outra coisa, que é isso, isso, isso, isso, isso, isso. isso. A pessoa até assusta, assim. Né? Então, assim, a pressão alta é a pressão alta e a gente tem medo do, das complicações da pressão alta, né, que você falou aí. E a feclância vai lesar um tanto de órgão, dentre eles o fígado, que a Luciana falou aí. E o fígado é um órgão importantíssimo, né, para metabolizar um tanto de coisa, né, e, e também a medula que produz células do sangue. Tem dois telespectadores aqui aprendendo sobre pré aqui na minha frente. <risos> o Paulo e... Estevam. O Paulo Estevam. <risos> e também, gente, os vasos sanguíneos também podem ser lesados. A gente pode ter convulsão na pré-eclâmpsia. Então, é, quando a gente fala de gravidez de alto risco, assim, a gente fala de pré porque, claro, tem situação de pré que a pré-eclâmpsia vai acontecer só no finalzinho, como a gente teve até casos na, esse mês, a gente teve vários casos na vila, que a uhum. gente vai ali induzir o parto, o bebê vai nascer e vai acabar, né? Mas vai ter pré-eclampsia que a gente vai pegar aí numa fase que a gente vai tentar segurar o bebê. Porque se o bebê, vai, se o bebê nascer, vai ser muito ruim pro bebê. Então a gente tenta não interromper a gravidez. E a gente fica ali assim... Com um o olho no peixe, o no boi. É. E aí são situações difíceis, de difícil conduta. A gente tem protocolos internacionais de conduta. Mas é, são, é difícil esse acompanhamento porque a, a doença ela tem um curso super variável. Né, Lu? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando a doença começa com 28 semanas, começa muito cedo, a gente nunca sabe onde a doença vai chegar, gente. Então, assim, eu sempre falo, quando a paciente toma um susto, né, pré-eclampsia depois de 37 semanas, 39, a paciente fica triste, a gente fala assim, gente, o que, que é isso? É. Fica feliz, pré no termo, isso aí a gente já induz o parto e acabou. O que arrepia nossos cabelos é a pré-eclampsia com 28 semanas, Nossa. com 30. Que a gente fica assim, ai gente, vamos tentar segurar um pouco. E a gente fica repetindo os exames, aquele acompanhamento. De repente começa a alterar tudo. Plaqueta cair, exame de coagulação alterar. E a gente subindo nas tamancas. a gente vai interromper. A gente tem que interromper, colocando no CTI. Os exames da mãe começam a alterar. A mãe vai pro CTI. É. Aquela pré-eclampsia grave. E, e aí é muito grave. Aí a gente divide em duas pré eclampsias né? A pré-clâmpsia grave e a pré clâmpsia leve. É. Em geral, é, em geral, tá, gente? na né? maioria das vezes, a, a gente até falava antigamente, grave-precoce. A precoce costuma ser grave. Eu acho que eu uma precoce ser leve. É, porque ela vai, ela vai acontecer durante muito tempo, né, então... É, uma hora ela vai ficar grave. Não tem como. Se ela começa leve, ela vai ficar grave, a precoce. Ela sempre fica grave. E essa do finalzinho, essa do finalzinho, ela, ela não vira grave porque a gente interrompe. Né, é. às vezes começa ali, a gente interrompe e pronto. Então... E a hipertensão gestacional é só a pressão alta. Só não, assim... Não podia não ser nada, né? Podia. Mas é pressão alta, mas não ter, não tem aquelas alterações do rim, do fígado, não perde proteína no rim, não vai dar convulsão, não vai alterar o fígado, não vai ter esse tanto de complicações, tem risco de descolamento de placenta, tem o risco de hemorragia, né? tem os riscos todos da hipertensão, de AVC e tal. Mas a gente tem que interromper a gravidez também no termo, mas não tem os riscos associados. Que são bem maiores, né? Então a, uhum. gente, é, a gente... Tentar cardiaobestétrica, mas bem menos Sim. <risos> do que na pré-eclâmpsia. Quando a proteína né? vem negativa, dá um alívio. <risos> ah, a gente... Ah, é só hipertensão isso aí? É só hipertensão gestacional? <risos> a gente fica muito tranquilo, assim, sabe? A gente fica é, muito tranquilo. E eu, de que mais vocês querem falar aí, de alto risco? Eu acho que... Eu, eu dando a minha opinião. Que a gente não falou muito da via de parto ainda. Via de parto, via de parto. Eu acho que via de parto é importante. É uma coisa que todo mundo pergunta muito, né? Pois é. Via de parto, gente. Eu então. fiz um post agora sobre isso. Acabei de fazer lá no meu, no meu Insta. Ah, eu não, não, não, deu, não deu tempo Foi de Eu fiz uma, foi um caso desses da nossa semana aí que teve vários, vários aumentos de pressão. Falei sobre um, o parto das. Semana passada, um parto que a gente induziu por pré-eclâmpsia. Então, gente, quem quer chutar aí? Tem muita gente aí dentro da sala, olha. Borborema, Maria Beatriz, Luci, Maria Elisa, Cíntia, Roberto, Laurentes. Quem quer chutar a via de parto da pré-eclâmpsia, da pressão alta, da diabetes? Alguém quer chutar a melhor via de parto? E aí, tô com uma pessoa, paciente com preclanço e o nem tem que nascer. O que, que eu vou fazer? cesário né? Cesárea é para nascer rápido. É, vai, resolve. Resolver esse negócio. <risos> Tira o neném. Resolve o nosso problema. Pronto. Já fiz minha parte. <risos> Manda a mulher para CTI e os médicos CTI que, que, que fazem a parte dele, né? Pronto. <risos> Quem dera. Nós não vamos pô. embora para casa e dormir, né, Lu? <risos> em uma hora a gente resolve o nosso problema. É. Mas será que isso é melhor para mulher? Para o corpo dela? Não necessariamente, Gisele. Gisele. doutora Gisele. Isso mesmo. É. Né? Então... Felizmente, a gente tem técnicas muito seguras para indução do parto e a cesariana aumenta muitos riscos para a mulher com pressão alta. É, exatamente, né, quando a gente faz uma cesariana, a gente já tem os riscos inerentes a uma cirurgia qualquer que a gente vai fazer, né, então o risco da anestesia, os riscos de hemorragia, né, de, enfim, de sangrar um pouco a mais, risco de lesar órgãos próximos ali do sítio do, do cirúrgico. E risco de infecção. E quando a gente tem uma mulher que está instável, né, assim, que tem fatores de risco, como, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, esses riscos, eles podem aumentar, principalmente o risco de hemorragia, né. Então, é, como eu falei, é... Opa. afeta o fígado, e que é muito importante para coagulação, né, enfim, para todos os fatores de coagulação que a gente tem no nosso sangue, enfim. É, os riscos, eles são, mais, eles são bem aumentados numa mulher que já tem pré-eclâmpsia. Se for necessário fazer a cesárea, é lógico que a gente vai assumir esses riscos e a gente vai fazer. Porém, é, uma indução do parto, um parto normal, ele continua sendo a melhor via. Se as condições da mãe e do neném estiverem boas, né, então, um neném muito pequeno, né, abaixo menos de um quilo e meio, por exemplo, é, em geral, o parto normal não vai ser tão indicado, né, mas, numa mulher que já tem um neném maiorzinho, que está estável, os dois estão estáveis, o parto normal, e sexta é a melhor opção. E o Sim. mesmo na, na diabetes, né. Uma coisa importante também é a posição do bebê, né? Essas, essas preclâncias muito precoces, às vezes o beta-pélvico ainda. Isso é um motivo, às vezes, a gente fazer cesárea. Essas de 28, de 30, é muito como beta-pélvico. Aí a gente acaba fazendo cesariana por causa disso. Outra coisa que a gente faz também, cesárea, Lu, às vezes o bebê não tá bem, assim. Sim. O bebê não tem, bebê não tem condições para indução, né? O que eu mais vejo a gente operar cesariana, a gente fez cesariana nesses casos de pré-eclampsia grave, é bebê tá pélvico, bebê tá centralizado, não dá pra gente induzir, porque o bebê não tem condições de suportar a indução. Uhum. E outra coisa também que eu vejo, a gente até começa a indução, a plaqueta começa a cair, cair, cair, cair, porque a gente precisa, gente, pra quem não entende, tem um, um, um tipo de pré clâmpsia que as plaquetas, são as células da coagulação, começam a cair progressivamente. E a gente precisa de ter uma quantidade de plaqueta, tanto para o parque normal quanto para cesáreas E a indução demora muitas horas. A zariana demora uma hora. E aí, enquanto a, a gente está na indução, as plaquetas vão caindo, a gente vai dosando, elas vão caindo, vão caindo, vão caindo, vão caindo. Então a gente precisa, às vezes, fazer essa, logo antes que caia muito a gente não consegue mais fazer nenhum nem outro, sabe? Uhum. Então, eu já tive a por causa disso. Assim, elas vão progressivamente caindo. A gente chega lá em 70 mil e fala: Cara, se eu não operar agora, daqui a pouco vai estar em 10 mil e essa, eu não consigo mais nada. E é um sinal de, gente... de pior prognóstico para essa mulher também, né? Então a gente tem que ficar bastante atento nesses casos. É, começa a piorar muito, sabe? Assim, começa a piorar, piorar, piorar, piorar, piorar. piorar, piorar. Eu não tenho assim 10 horas. Se não tiver 10 horas para fazer o menino nascer de parte normal. Você vê que tá piorando mas Tem casos, gente, que a cada hora o negócio vai degringolando muito rápido, né? Uhum. Às vezes tá com uma dedo CTI ali, a coisa piorando piorando muito rápido, muito rápido. Né? São casos raros, assim. É, às vezes casos de pré-clampsia. A maioria dos casos de pré grave a gente induz para normal mesmo. Sim. Mas são, tem casos pontuais que a gente opera, assim. Eu me lembro dos casos que eu operei, assim. A gente lembra, né, Lu? A gente naquele, aquele, aquele. Eu lembro dos casos que eu perei, porque a maioria a gente induz mesmo e dá para fazer. Assim, principalmente quando a gente faz diagnóstico precoce, né? Se a gente consegue pegar no pulo do gato ali. Isso. Por isso que é importante o pré-natal bem feito, né? Com certeza. Pré-Natal é importantíssimo, né? Por vários motivos. E é justamente essas questões que a gente quer pegar no pré-natal. Que bom que, né, quando dá alguma coisa alterada, que bom que deu alterado agora, porque a gente tem algo para fazer a respeito disso, né? É essa coisa que a gente fala muito lá na vila, né? Induz antes que o bebê fique sem condição e você tem que operar. Isso, <risos> exatamente. Sabe, esses óleos gudrando que a gente vem empurrando, empurrando, empurrando? empurrando. Aí a gente fala, induz logo, se não vai cair mal, vai, conseguir, vai, vai dar treta na indução. É. Esses bebês que vão piorando, piorando, piorando, piorando, induz, senão não vai conseguir induzir mal vai virar cesárea. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma coisa que às vezes falta muito no nosso país, né? O acompanhamento pré-natal de qualidade. Uma coisa que eu vejo muito nas gringas aí. O pessoal faz proteína toda, toda a consulta de pré-natal. A mulher faz xixi Isso. no potinho, vai lá e ó. Proteína negativa, proteína negativa. Positiva. Quer dizer, você pega pré ali, ó, no pulo do gato. É. Esse é, exame então. é muito. É, e assim, é uma coisa tão simples, né? Lógico que não é. É, é, uma, é um rastreio, mas o, você faz um xixi no potinho, põe a fitinha e... Porque às vezes você pega antes da, antes da pressão subir, né? Isso. Mas é mais um rastreio, né? Às vezes a proteína apareceu, mas a pressão não subiu ainda. Né? Às vezes a pressão subiu, não tem proteína. Assim, a gente sabe que... Sabe aquela história da, da paciente pra, da pressão 12 por 9 com preclântese grave? Todo mundo já viu esse caso, né? Nossa, você a essa mulher era 13 por 9 e tava com help, né, todo mundo já viu isso lá no SUS, uhum. a gente já viu de tudo nesses hospitais que a gente deu plantão Nós, Sim. Casa, help e com 70 mil plaquetas com 3 por 9 aí a gente vai lá ver a proteína nossa, tá até verde o negócio lá da proteínura a fita porque tem de tudo, né então às vezes a gente fazendo esse rastreamento a gente pegaria nossa que lindo, Tete e diabetes gente, e aí Eram alguns comentários aqui, ó. Quanto, é, Tatiana, quanto mais difícil a condição gestacional, mais ideal que o parto seja normal, não é isso? É, eu acho que a gente já respondeu um pouco, né? É. É, não necessariamente. Se estiver muito ruim, em alguns casos a cesariana vai ser mais segura, né? Se Nesses casos de evolução muito rápida ou que o neném não esteja em boas condições. Uhum. Aline Lopes, Saúde da Mulher. Importante também falar dos cuidados pós-parto, paciente ter pré como queda de plaquetas, aumento de sangramento, sim. É. Então, a gente todo acompanhamento de pós-parto, né? Cuidar dos exames do pós-parto, até a paciente ter completa recuperação. Né? É, a pressão pode continuar alta até a pré ela pode seguir até os o porpero, né? Aqueles, aquelas seis semanas. E algumas mulheres vão precisar tomar remédio ainda no pós-parto e, às vezes, vão ficar hipertensas crônicas, né? Como eu o caso, o exemplo que a gente deu mais cedo. Então, o acompanhamento no pós é importantíssimo. Essa mulher ela pode ter hemorragia, ela pode ter aumento do sangramento no pós-parto pós -parto imediato ou um pouquinho depois ainda. Então, é uma paciente que a gente vai ficar bem de olho, a gente vai ficar em cima dela. Uhum. Bem, e na mulher com diabetes? Gente, eu hoje... Hoje? Que dia que foi? Semana, paciente perguntou, ela Tem diabetes estacional. Ela falou assim... Ai, até quantas semanas que eu posso chegar? Até quantas semanas pode chegar, Lu? Mulher com diabetes estacional. Vai depender do controle dela, né? Do controle da diabetes dela. Uma mulher que tá com a... Bom, então o acompanhamento da a gente não falou isso ainda. O acompanhamento da mulher que tem diabetes gestacional, ele vai ser com controle da glicemia capilar. O que, que é isso? É, todo dia a mulher vai fazer um furinho no dedo, vai pinhar uma gotinha de sangue num aparelhinho que vai dizer quanto está a glicemia dela naquele naquele momento. E a gente tem valores, né? Assim ideais que a gente tem que, que a gente espera estar. Um controle muito adequado, ou seja, todos esses valores, a maioria desses valores né, dentro da, dentro da normalidade, dentro do esperado, com o neném, com o peso adequado, né, abaixo do percentil 90, essa mulher ela pode entrar em trabalho de parto espontâneo. Ela pode ir até as 41 semanas dela. Porque é controlado com dieta, muito bem controlado né, e sem alteração no neném. Agora, vão ter vários outros tipos de diabetes, né vão ter... Vai ter a diabetes que a gente vai precisar usar alguma medicação. Vai ter diabetes que vai ter alguma alteração do peso do neném. Então cada uma dessas vai ter uma idade gestacional que a gente vai é, indicar a interrupção desse, desse, desse parto. Dessa, dessa gravidez, né? Então depende mais do controle da glicemia. Em geral, a mulher que usa, é, por exemplo, a né, que é uma medicação oral, ela pode ir, mas que controla bem. Ela pode ir até mais, mais pra frente, 38, 39, talvez, dependendo do peso do neném. E as mulheres que usam a insulina, a gente vai ficar mais de olho e não vai deixar de chegar a tanto, né? Porque elas têm mais risco, né? De ter hipoglicemia, de ter hiperglicemia. Por usar a insulina, elas já tem esse risco, né? Então, em geral, indução aí com 38 ou 37, dependendo do bebê. Então, a insulina é 37, 38, né? É, dependendo... Dá ah, dó, né? da ah. dó. Mas é o que os estudos mostram que é o mais seguro pro é. neném, né? Então... Por gente isso, que... gente, que... Por isso que eu falo. Controla a sua glicemia. Se deu diabetes gestacional faz a glicemia direitinho. Você não precisa usar a insulina. Porque, assim, é tão ruim o neném nascer com 37, 38 semanas. Ele é tão pequenininho... E eles têm dificuldade para mamar, sabe? Não existe 37, 38. Eu tenho uma dó deles, assim. Eles são, eles são tão, assim, pequenininhos ainda, assim, parece que são imaturos ainda. Se assim. eu tenho uma dó de, de, de parto de 37, 38 semanas semana, gente, depois de 39, meu coração não dói, não. Quando a mulher hum. tem uma complicação depois de 39, tem que induzir o parto. Eu, eu não ligo muito, não. Agora, antes de 39 semanas, meu coração dói demais, assim, é a uma diabetes, uma hipertensão, qualquer doença, assim, que a gente tem que induzir. Porque os nenéns, você vê que eles não estavam prontos para nascer, sabe? Você vê que eles são muito pequenos, muito, muito fetinhos ainda, assim. Né? Então, assim, façam, por favor, controlem, façam atividade física, façam a dieta. Se cuida, vocês não precisarem de insulina quando, se por acaso, der alterado. Na verdade, cuidem antes, vocês não terem a diabetes, né? É. E eu acho que a gente poderia terminar um pouquinho falando das trombofilias. Nossa, a trombofilia da pantamanga. Da ah. pantamanga. Mas só queria deixar um recado para vocês aqui. Hoje, uma médica começou para Natal comigo e, na primeira consulta, me perguntou se eu não ia pedir exame de trombofilias para ela grávida. Nossa. Falei, não, de maneira alguma Não, a gente não faz esses exames, não Nem pra quem tá querendo engravidar e é muito menos pra quem tá grávida É a primeira gravidez dela? É. Primeira gravidez, saudável Eu Falei, não, não, não Ai, porque eu vejo tanta gente tomando heparina Eu queria saber se eu não tinha que tomar também Eu tava conversando isso com uma paciente ontem ela, no caso dela, já tinha tido um aborto e estava perguntando sobre isso, né, sobre... sobre trombofilia e tal. E o que eu acho é que o, o aborto, né, do... ele é tão sofrido, ele é tão triste, assim, né, boné fica tão, tão... enfim, emotiva com aquilo, que ela não quer passar por aquilo de jeito nenhum. Então ela quer qualquer coisa que prometa pra ela que aquilo não vai acontecer de novo. E, e eu acho que é por isso que, hoje em dia, Hoje, assim, as mulheres, muita gente está usando heparina e às vezes com, sem indicação, né? Então, eu, eu acho que é muito por causa disso. Elas tentam achar um motivo, um, um, uma coisa, um fato ali, né? Que vai evitar que aquilo aconteça de novo. E eu entendo, é, é, é compreensível isso, mas Sim. a gente. Toda medicação que a gente usa, tudo tem riscos e benefícios, né? Então, a gente vai colocar sempre numa balança. Se eu for tomar, eu tô com dor de cabeça, tô, vou tomar uma pirona. Você tem os riscos e os benefícios daquele remédio. Então, todo remédio que a gente usa é assim. Então, a gente precisa... E na gravidez ainda mais, né? Na gravidez a gente não pensa... Pra que, que você vai comer? E medicação ainda mais. Então, tem que ser com indicação. E o... As trombofilias, as trombofilias que tem realmente indicação de usar a heparina, de usar a AS, são, muito pequenas, são duas, né, assim, pouquíssimas. Quais são, Lu? Na verdade, é a síndrome de corpo antiposfolípide, né, que, que a gente chama de SAF. E essa é o que vai ter indicação, né, de usar a, a enoxaparina. Ou a mulher que já tem alguma, por exemplo, já teve... Trombose nessa gravidez ou fora da gravidez ou as outras gestações, né, enfim. É, que tem alguma história clínica de trombose Sim. mesmo, de, de é, insuficiência placentária, enfim. Uhum. E é, são essas, né. Às vezes, né, faz aquela, a mulher tem um aborto, por exemplo. Faz aquele precisa de um tanto de, de gene, um tanto de... De questões, aí, acha lá um heterozigoto que é aqui o tetraída folato redutase. Esse 50% da população tem, pois é, heterozigose de pai 1 4G 5G. 50% da população tem, pois é, e aí acha isso lá. Parina, eu uso parina, mas qual que é o benefício que você tá trazendo? Quais A são aí os o parto com 39 semanas, vou fazer cesárea com 39 semanas. É. Aumentar a maior mortalidade dele do bebê por causa disso Essa é a medicina, né, que a gente tá vendo É E, e, e tá na moda, né Então muita gente passa, muita gente As pessoas falam muito sobre isso na, na, na internet E acaba que gera ansiedade, né Eu acho que a questão toda é essa é. Eu acho que, assim, gente para quem tem trombofilia de verdade De verdade, tá é, a gente realmente é, pra para quem teve trombose, para quem descobriu a trombofilia, né? A gente tem pacientes sim que tem trombofilia de verdade. Recentemente eu tive uma pediatra lá da vila, que foi andar de avião, teve uma trombose. E aí foi voltou de voltou, tava com trombose na perna, investigou, tinha fator 5 de Leiden. E aí ela sempre tem que usar heparina quando ela voa e tal, tá na gravidez ela usou a heparina. Então assim, essas pacientes vai fazer o quê? Vai Usa heparina, inclusive essa pediatra. Ela, quando ela entrou em trabalho de parte, tinha menos de 12 horas da heparina, a não quis fazer a punção uhum. nela. E, porque é isso, né? É a questão que aumenta o risco de sangramento no local da punção quando tem menos de 12 horas que você fez a heparina. Então, uhum. eu sempre peço para as pacientes que usam a heparina. Então, primeiro, né, gente? Vocês podem, claro, devem ter parte normal, quem usa a heparina, né? Sim. Não, não deve de nenhuma ter cesariana né, que dentro tem de e usa heparina, tá? E aí, quando entrar em trabalho de paz a gente vai simplesmente não fazer heparina, tá bom? É isso que a gente faz, tá? Não faz cesariana de maneira nenhuma, com causa muito pelo contrário. Não pelo tem contrário, cesário, exato. Não tem que ter cesário, porque aumenta seu risco de trombose, tá? Aí a gente espera 12 horas para fazer analgesia, porque não é que não pode fazer a é punção, Ali da pele dural, pode fazer Mas aumenta o risco Já vi várias anestesistas fazerem Mas vez ou outra o anestesista pode se negar a fazer Porque é uma risco de sangramento de hematoma no local de função uhum. Então ele pode se negar a fazer Ou chamar um colega que queira fazer tá? Então essa pediatra que estava com a gente a anestesista não quis fazer e, mas ela já quase nascendo o bebê já E nasceu o bebê, ele, ele falou que esperava que faltando uma hora Então o que eu faço normalmente, minhas pacientes que usam heparina a, a gente fala pra ela fazer de manhã No final do breve dele, começar a fazer de manhã Porque a maioria das mulheres é trabalho de parto de noite, né? E aí quando ela começa a contrair de noite, de madrugada Vai dar de manhã e aí ela vai dar 12 horas que ela fez, entendeu? É muito difícil a mulher entrar em trabalho de parto, tipo, de dia, assim, vai dar menos de 12 horas. Essa pediatra deu azar, ela assim, entrar em de parto de dia. E aí ela tinha tomado a dela às 6 horas da manhã, ela podia analgesia tipo, 5 da tarde. Hum. Aí, tipo, não espero dar 6, que 6 é a hora, que vai dar 12 horas. O cara cara ruim, né? Ela deu 11 horas, já que custa. Aí 6 nasceu o neném, então não deu tempo dela tomar analgesia. Então, ele falou: espera só um obra das 12 horas, gente. Mas esse cara caxias, né? Você acha que o coágulo sabe que é 11 horas, que é 12 horas? É. Proteína hum. não faz conta, não, meu filho. Esse sistema de coagulação não faz conta, não. Você tá muito chato. Alivia a dor da moça aí. <risos> colega sua aí, médica também. <risos> e... Mas é uma necessidade que você sabe, depois te falo quem foi, tá? Tá bom. Mas, enfim, é, é cricrisismo. Já gente vários é. com três horas da função, sabe? É que aumenta o risco de sangue hematoma no local de punção se tem pouco tempo que você fez a parede. Porque a parede é de baixo peso, gente, é baixo peso. É diferente da parede não sacionada, aquela que a gente usava antigamente, que realmente aumenta o risco de sangramento, tá? Então é muito tranquilo, muito, muito, muito. A gente, e a gente... tem muita experiência. E a gente então, usa se uma não dose... Muda, uma dose É muito baixa, de... uma dose de pre... profilática. e não, não, não está usando igual água, né? Eu falei para é. paciente essa semana, até teve um aborto só, aí foi uma pessoa que fez um tanto, um obstetra, fez um tanto de exame nela. De... Aí achou, né, essas coisas aí. Falou que ela tinha que usar parina, enfim. Falei, olha, parina é o seguinte. problema é que como não tem, tem pouco efeito lateral, né? As pessoas estão usando aí igual água. Eu vou abrir uma fábrica de parina aqui e vou ficar milionária, porque tá... E aí, no final, todo mundo faz uma foto com o neném e faz a parinha em volta, né? Que é o chique agora ter essa foto. <risos> mas pra quem realmente tem trombofilia, a gente dá todo apoio, todo acompanhamento. E vai ter parto normal, sim, na hora que o neném quiser nascer. Respeitando o tempo do neném do mesmo jeito. Sem medo, sem pânico, tá, gente? Sem calma, muita calma nessa hora. Mas é seu parto lindo, maravilhoso, se quiser ser na banheira, assim na banheira. Se, uma uma Se virar cesárea também, porque deu treta lá na hora, vira cesárea também, faz cesárea. É. Né? O, a gravidez na entrobofilia não muda nada, não. Tem que ficar leve. Sim. Muda assim, muda, não muda nada, né, louca que muda? Não muda nada. É. Ela, acho que a mulher muitas vezes ela fica pensando no neném. Na verdade, ela tem que pensar em usar meia compressiva, né, ela tem que pensar em fazer exercício físico e justamente para prevenção ali, né, de, de trombos, que é o que a gente não quer que aconteça. A grávida, ela já tem mais risco ali de, de fazer trombose, né, então tem toda essa prevenção que não passa só pela heparina, né. Então, é Eu já passo meia compressiva para todo mundo, ninguém usa, né? <risos> Eu uso. Ah, parabéns paciente Você é um show Arrumei umas bonitas que não parece aí Ah, depois você me mostra, tá? Você inclusive está atrasada na sua consulta, viu? Vou pois é eu vou... eu vou lá Vou abrir um horário lá para você Tá bom Olha, gente, nós estamos aqui acabando Nossa live, vocês têm perguntas? Vamos ver se alguém quer perguntar Entrou um tanto de gente não. A Lu, Olha quem Entrou. tá aqui a Luana Brinatti, diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Luana era minha enfermeira eu Mandei ela lá pra Alice Schultz. Ah, que chique. É, mandei ela lá pra Vitória. Eu vi, Ju Matheus. O... e Ju, maravilhosa. E o Roberto Laurence, que você falou, que... que foi meu preceptor lá no, no Sofia... Robertinho. Olha, é. Ele tá onde agora? Ele tá no interior, ele está no Triângulo Mineiro, em. esqueci o nome da cidade, mas é perto de, de. Araçuaí, eu acho. Perto de. De. Oh, meu Deus, como é que chama aquela. É... Oberlândia. Muito bom. Foi muito Bem, então, minha Então, vamos terminar por aqui. Você tem é uma uhum. pergunta, Paulo Estevam? Claro! Tem? Então pergunta. Estevam quer mostrar o livro dele. Quer mostrar seus livros, Estevam? Sim, já leu, Estevam. Vou mostrar aqui. Estevam está lançando uma coleção de livros, gente. Vou apresentar para vocês aqui. Você quer mostrar não? Vem cá aqui. Você não quer mostrar seus livros? Você tem que falar uma coisa. O quê? O nome do livro. Vou falar. A coleção de livros que o Estevam está lançando, gente... É o seguinte, a coleção chama Tutti Frutti, são quatro livros que ele está lançando aqui, se vocês quiserem aqui na biblioteca do Instituto Vila, vocês podem levar. A melancia é, e a é vasilha. A tô Antônio. Ah, vai ficar na biblioteca do São Antônio? Mas se quiser eu posso levar. Tá? A melancia e a vasilha é um livro, tá? O outro livro é o Limão e a Limonada. Agora são Vai. todos da editora Tutifrut os livros que ele quer tá Editora, Tutifrut, né? Ah, não, coleção Tutifrut. Ah, ch... é a editora. Vai, abre o Ah, vou ver a editora como é que chama é. aqui. Uhum. A editora chama frutas. Ah, editora sentido. frutas, autor Estevam, ilustrador também. Estevam, coleção Tutifrut e Editora Frutas, tá? Esse aqui, o limão a limonada, melancia e vazia. Ah, tem dois exemplares de cada livro, se vocês quiserem pegar. Só, só lá no colégio? Deixa o na de clínica? Depende. Eu, eu vou lá na clínica, aí eu deixo na área, quando todo mundo estiver lido, aí eu pego e levo de volta, porque eu também estou compartilhando esse botão. Ele está compartilhando. Vai ficar um na clínica e um no colégio, tá? São dois exemplares de cada livro. Já lançou, já fez dois lançamentos na coleção, tá, gente? Então tá bom, olha. Em breve, nos cinemas, o filho ou a filha da doutora Lu também, com suas artes. <risos> vem cá, é o oh, artista. Artista. Aqui artista, vem aqui pra você artista aparecer. Artista ou é. escritor? Escritor. Vem aqui, escritor. Todo mundo quer te conhecer. Escritor ou editor? Não. Escritor, escritor é ou autor? Autor. Autor. Autor de livros. Vem aqui, Autor. Que é o autor, gente Oi Em breve que vem será youtuber Youtuber Essa é. coisa é uma coisa muito feia Instagram Instagramer. TikToker. É, eu acho que é isso Acho que é a moda TikToker, Tok, né? Na idade dele Eu acho que é, é. Gente, então é Um grande abraço para vocês Espero vocês semana que vem Aqui na nossa próxima live Obrigada, Lu. Obrigada a você Enfim. pelo convite. Tchau tchau. tchau, tchau. Até a próxima. Até.